Mano, se liga que eu quero te mostrar agora nesse vídeo Como fazer aparecer, ó Um emoticon aqui no seu story Como tá aparecendo aqui neste meu agora, tá vendo? Inclusive, como ficar assim também no seu perfil, ó Pera aí, cadê? Vou entrar aqui no meu perfil se liga, como ficar um status aparecendo aqui Com o emoticon escrito uma paradinha aqui em cima, tá vendo? Como fazer isso? Vou te explicar neste exato momento Solta a vinheta, editor Então, yeah, yeah, yeah, mano, deixa eu só subir aqui que vou te mostrar lá em cima como que faz para aparecer isso aqui. É uma parada bem simples. Bom, não vou nem lá fora, eu lá fora, mas pensando bem, eu vou ficar sentado aqui. Tá de boa aqui. Quero te explicar bem rapidamente como fazer pra aparecer, mano, olha. Um tanto de gente tá me perguntando isso no meu Instagram como que eu estou fazendo isso. Inclusive, se você não me segue, pô, me segue. Meu Instagram tá aparecendo aqui abaixo agora pra você. Me segue lá. Mas e um tanto de gente tá perguntando, ó, como que faz pra aparecer isso aqui, tá vendo? Olha, olha lá, os stories todo mundo tá normal. Só que no meu, os stories tá aparecendo ali, ó. Tá vendo? Aparece um bonequinho ali, né? E aí todo mundo me perguntando, porra, Juno, como é que você tá fazendo isso? Por que, que tá aparecendo os assim pra mim e tudo mais? Vamos te explicar como fazer isso de uma maneira bem simples e rápida. Bom, vamos lá. Primeiramente, você vai precisar baixar um app, tá? Vou te mostrar aqui o aplicativo. É esse aplicativo aqui, ó. Chama uh, Threads. Eu acho que fala mais ou menos assim, né, mano? Threads. E vai aparecer o nome dele aqui para você também. Alguma coisa, alguma foto, alguma coisa referente ele também aqui para você, tá? Bom, seguinte. O que, que você vai fazer? Você vai baixar esse app. Na hora que você fizer o download do aplicativo, ele vai pedir para você logar com o teu Instagram. E aí você vai é, cadastrar o teu Instagram lá dentro, tá? Vai colocar a tua conta do Instagram e tudo mais. Logo em seguida, você vai vir aqui, ó, em status, tá vendo? Eu acabei de tirar o meu para te mostrar como que você faz você clica aqui em status e escolhe ó aqui no caso para cima foi que eu criei você pode criar um próprio status, tá você cria você clica aqui em cima do emoticon e coloca uma frase um nome que você quiser no meu caso eu coloquei aqui escrevi para cima e coloquei esse bonequinho aqui você criou você clica em ativar pronto simples assim ok Clicou em ativar mano você vai vir lá no seu perfil do Instagram ó, vou entrar no meu perfil principal aqui, que eu entrei no meu perfil secundário entrei no meu perfil principal olha, olha. fica escrito aqui em cima para cima Tá vendo? Já fica aqui na minha, aqui na minha, no meu, aqui, aqui na minha bio, né? Na minha bio do Instagram, no meu perfil, na descrição, ok? Só que pra quem vê meus stories, ó, vou entrar aqui no meu outro perfil novamente, só pra você ver. Quando aparece o meu story, ó, fica aparecendo o bonequinho ali, ok? E tem um outro detalhe interessante, ó, vou, vou entrar aqui no meu próprio Instagram, vou como, vou, como se fosse mandar uma mensagem pra mim mesmo. Olha só, na hora que for mandar uma mensagem no direct, vai ficar aparecendo aqui, sacou? Pera aí, olha lá, ó. Fica aparecendo aqui também o status até mesmo no direct do Instagram, tá vendo? É, mano, é uma paradinha bem legal, um truquezinho bem legal pra você fazer é, Só que tem um detalhe, tá? Isso aí aparece por enquanto, tá aparecendo somente pra quem está nos seus melhores amigos No seu close friends do Instagram, não tá aparecendo pra geral Inclusive, se você quiser, eu tô nessa dúvida ainda se tá aparecendo pra todo mundo ou não Me segue lá no Instagram e me manda um direct falando Júnior, eu vi seu vídeo no YouTube, mas como eu não tô no seu close friends Pra mim não tá aparecendo assim Ou então se tiver aparecendo, me manda lá me avisando também, beleza? Mas basicamente é isso E depois... Detalhe, ó, é, pra quem não sabe, se você me acompanha há pouco tempo, eu tenho hoje um treinamento que ajuda as pessoas a ganharem dinheiro usando o é, um Instagram, né? Hoje eu vivo disso, né? Ganhando dinheiro através do Instagram. Eu criei um mini curso gratuito, é de graça, tá? Você pode acessar uh, e aplicar o que tá lá pra você começar a ganhar dinheiro usando o seu perfil do Instagram mesmo, normalmente do zero. Vou deixar o link desse mini curso aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, se cadastrar para você receber todas as aulas gratuitamente no seu e-mail e você começar a colocar tudo isso em prática, beleza? Então, isso. se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal canal ativa as notificações até o próximo vídeo e valeu